A última Me Esqueça, se esqueça rapaziada, esqueça Chama, chama, chama, chama Um vídeo, uma caixa e no final nada mais nada menos que 17 facas Geez. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Dia triste pra mim, mas um dia bom para um de vocês Chegou a hora de eu me despedir da WP Dragon Lore Enfim, vamos realizar aqui o sorteio Alguém que utilizou com Matilha em dezembro ou né, até dia 10 de janeiro Vai ganhar só uma WP Dragon Lore agora É só uma WP Dragon Lore mesmo, nada demais O pessoal vai acordar, abrir Steam e vê lá, ó Cachorro ligou uma proposta. A WP Dragon Lore. Seguinte, rapaziada, 2.611 pessoas preencheram o formulário. Então, vamos sortear um número entre 1 e 2.611. Óbvio que eu não vou sortear, pegar o trade link do cara e enviar a Dragon Lore. Primeiro, eu vou checar se ele preencheu o formulário da maneira correta e não preencheu várias vezes, mesmo não fazendo vários depósitos. Segundo, eu vou checar se ele realmente depostou. E é importante avisar também, rapaziada, que nos próximos 10 meses, esse é o último sorteio com apenas uma premiação. Então, a partir de agora, janeiro, eu voltarei a sortear vários e vários itens para quem utilizar o pão Matilha no csgo.net fechou? Esse sorteio de uma skin só foi especial por conta, né, do mês de dezembro, enfim. Então vamos sortear agora o um número vral 1648 1648 é o Guilherme Guilher7166915 Twitter dele é esse uma print que de depósito do dia 26 de dezembro, o ID do CSGO.net enviou esse cara aqui, ó hum, o cara tem umas skins, hein? Vamos checar se ele realmente depositou o pão Matilha, se ele realmente Depositou, vai ganhar só uma Dragonor, só uma Dragonor, só isso. Oh, o cara falou que pode atender. Vamos ver no que vai dar isso aqui. E aí, Guilherme? Como você tá? Tô bem você? Tô bem, graças a Deus, pai. Tranquilo aí? Da hora. De onde você é? De onde você fala? Eu sou Ah, pica, da hora Cara, deixa eu falar, ó, tem uma notícia boa e uma notícia ruim Qual que você quer primeiro? A ah, ruim primeiro Ah, ruim é que você é feio pra claro. caralho que tá aparecendo no canal Ah não, tá tranquilo então Cara, a boa é que você ganhou uma WP Dragon Lore por ter usado o cupom lá no CSGO.net Meu Deus do céu, eu não acredito nisso, mano É verdade Caraca, tô... Meu Deus, eu sou seu fã, mano, eu tô no serviço, velho Tô gravando aqui, ó nisso, Que da hora, mano Cara, parabéns, cara, viu, mano Que da hora, velho Valeu por apoiar lá e por depositar, mano, cara, viu? Sem palavras, eu que agradeço, você é louco, sou seu fã demais, mano. Ô, tamo junto, cara, de verdade mesmo. Brigadão, viu? Obrigado meu, irmão. Posso tá colocar bom. esse vídeo? Tranquilo, tranquilo. Fechou, dá um salve aí. Aê, salve, cara. Tamo junto, cara, manda é. seu trade link, pode mandar aqui no WhatsApp mesmo. Ah, eu tenho o seu trade link já, já peguei no formulário lá. Vou te enviar ela aqui agora, deixa eu enviar ao vivo pra você ver. Calma aí. Caramba, que, que isso, cara, você é louco, <risos> e aí, começou bem em 2023? Ah, daquele jeito agora, né? <risos> ó, só me confirma. O seu nick na Steam é o Gui com dois u Esse daqui, né? É Essa aí mesmo, é esse aí mesmo. Delorzinha. Vou confirmar aqui no outro celular. Enviado. Não sei se você tá com o celular na Steam é aí, ó. <risos> Eu vou aceitar aqui. Valeu mesmo, hein, mano. Nossa, você é louco, velho. Sem palavras. Tamo junto, viu, cara? Sem Parabéns, palavras, viu? Tá Obrigado. Obrigado, mano. De verdade. <risos> Valeu. Valeu. O cara é formeza demais, mano. Que que é isso, velho? Rapaziada, mesmo sendo patrocinado, eu sempre mantenho aqui a minha sinceridade com vocês. Então, né, eu já disse recentemente, inclusive, que essa caixa aqui, a Premium Knife, ela é horrível. Não faz sentido nenhum essa caixa. Qual o sentido de você abrir uma caixa onde, se você ganhar uma M9 Tiger Tooth, uma M9 Slaughter, ou então uma baioneta Doppler, uma baioneta Marble Fade, qual o sentido de uma caixa onde você pode dropar um monte de faca da hora e não lucrar, tá ligado? Tipo, pô, é dropar uma M9 Tiger Tooth pra ficar triste, tá ligado? Não tem Sentido. Diferente da Lazy Tiger, que eu já abri muitas vezes, é uma caixa que eu gosto. É uma caixa cara, sim, mas é uma caixa que apenas dois itens não dão profit, óbvio. São os dois itens com maiores probabilidades de serem dropados. Mas, já lucrei muito aqui. Eu acho que, de tudo, eu só não ganhei a luva, tá ligado? Joguei Butterfly, Caramity, Talon, M9, tudo, tudo. Essa caixa aqui é sensacional. Hoje, eu vou estar testando uma caixa chamada Easy Knife. Faca fácil. Ela é bem barata, 17 dólares. Eu sei que 17 dólares em reais não é tão barato assim, dá 90 conto. Porém, para os padrões do site, é uma caixa que, teoricamente, está muito mais em conta. E ela possui poucos itens, poucos itens. 12 itens, apenas. Sendo desses 12, 10 facas. Você pode ganhar aqui uma Estileta Ultraviolet, uma Boilor, uma Huntsman Tiger Tooth, uma Classic Knife, uma Classic Blue Steel, uma Gut Doppler, uma Boe Damask Steel, uma Falcon Black Laminate, uma Paracord Forest DDPAT, uma Shadow Dogger's Brightwater, uma Navadia Blue Steel e uma rise e uma rise que são dois itens aí de menos de um dólar, enfim. Hoje é o seguinte, eu não tinha mais saldo com o site por conta do sorteio que eu fiz em dezembro, então eu depositei 1.242 dólares com o cupom MATILHA, né, pra conseguir aqui a quantia de pouco mais de 1.730 dólares para abrir 100 vezes a Easy Knife vamos ver o que vai dar, se for uma caixa boa, eu vou sair daqui com pelo menos 20 facas pelo menos, então vamos lá, testando na prática eu vou abrir primeiro uma, umazinha, uma só tipo um tapa, só pra testar eu já tava querendo demais que logo, né, na primeira viesse uma boa Lore Óbvio que isso não iria acontecer, enfim, vou vender As cinco primeiras eu abrindo uma de cada vez, talvez até mais, talvez as 10 primeiras Depois eu vou começar a abrir de 5 em cinco ou até de 10 em 10 Mas ó, começamos bem, viu Dá pra melhor Tô brincando, só duas, vai, terceira caixa A real é que nas 10 primeiras eu já preciso... Ganhar uma faca Se nas 10 primeiras eu não ganhar uma faca É zoado, assim Já, já não é algo bom Mas vamos lá, ó, tamo na quarta Mano, só tem faca na timeline, papai Aqui foi legal, aqui foi gostoso É muito gostoso Aqui, sem emoção hum. Não tinha nem a chance de não vir faca, tá ligado? Não apareceu uma Glock ou uma UMP na roleta Perfeito, rapaziada 115 dólares E o bom é ser a quarta caixa, quinta, não sei, enfim Mesmo sendo a quinta, pagou a 5 Então tá, tá legal, tá legal A gente tem mais 5 pra abrir, né? Eu preferi a Huntsman, eu preferi a Huntsman Mas a Falcon tá muito safe Só lembrando, tá rapaziada, essas facas aqui Eu não vou falar todas, porque vai que eu ganho 50 facas Aí eu vou me complicar, mas enfim Todas essas facas, ou quase todas Eu irei mandar pra vocês Então ó, uso o cupom e preenche o formulário Ultra de link, comprovante que você depositou Com o agora em janeiro E quem sabe, do nada, uma dessas facas Brota lá na festinhas, baixou um 337 me deu uma proposta de troca, vamos lá Mais uma caixinha, eu já perdi a conta Eu acho que é a de número 7 Deve ser, deve ser Vamos vender, vai Não foi legal, mas assim, de qualquer maneira Vamos supor que a próxima que eu irei abrir Casa que eu irei abrir agora Vamos supor que essa seja a caixa número 10 Já tá bom, cada 10 caixas, duas facas Assim, é uma meta interessante Se a média se manter, estamos bem Beleza, safe, ó, safe. Eu gastei até então um pouco mais de 100 dólares. Eu tenho 1.600 ali, eu gastei 130, mais ou menos. E eu tenho 216. Então vamos tentar manter essa média aí. Easy knife. Vamos abrir 5 de uma vez? Partiu. Boeira, boeira, boeira, boeira, boeira, boeira, boeira, boeira, boeira, hermanos. Uma, duas, duas. Putz, preferia a Falcon, né? Mas tá, tá legal, ó. 166 dólares. Vender as três umps. Ganhei 164. Com as duas facas Para abrir 5 eu tive que gastar 86 Logo, foi ótimo Foi mais do que ótimo, para ser sincero Beleza, a Classic chegou ali pra salvar Será que só a Classic paga? Só a Classic paga Inacreditável, mano Tô começando a gostar da caixa Tô começando a ter uma impressão boa Porque, ó Abri 5, ganhei uma faca 4 UMPs Mesmo assim, pagou e pagou bem, tá ligado? Pagou muito bem E a Gucci Topper, papai Quanto custa? 116? Nossa, Gucci Cara, eu pensei que a Gucci era mais Gucci, não é Gucci, né é Gucci. Pensei que a Gucci era mais cara que a Classic Não é Mas ainda assim paga É inacreditável, mano Nossa Senhora Nossa Senhora Ó, oh, 1300 Vamos abrir Mais 5 Daquele jeito, daquele modo Daquele jeito Mano isso é inacreditável. Cinco caixas, quatro umps, ou duas umps e duas glottos assim, quatro itens de menos de um dólar, uma faca, que não é uma faca tão da hora, é uma Falcon Black Laminate, né, ok? Mas paga. Paga a brincadeira, dá cinco. Difícil encontrar uma caixa assim, eu tô começando a gostar, tá ligado? Acabou e. Ah, aqui acabou já. Aqui. Não, brincadeira, tem muito jogo pela frente, mas esqueça. Tá dando bom, ó. Gastamos menos de 700 dólares e já temos aqui 1.051. Totalizando nove facas. Isso daqui tá, tá, ficando, tá ficando gostoso, ó. Vamos abrir uma, uma minha. Pô, oh, queria muito a Hansen, mano, mano. Muito, muito, muito mesmo. Tá de boa. mais ok. Safe. Vender. Mais uma. Beleza, beleza, beleza, beleza, beleza. Agora doeu. Agora do. Tá doeu. É? Vamos abrir 10. Vamos abrir 10 até agora. Vamos abrir 10. Ó, oh, vou mandar Vou mandar o papo aqui. Abrindo 10, eu preciso de pelo menos duas facas. Duas facas, safe. Certeza que paga a brincadeira. Uma classiczinha, uma boa Nossa, ou uma classic ou uma boa. Quando eu viajo de norte azul, inveja o os... Veio uma faca só 115 Ó, total 123 Cara, engraçado, mano Por isso que eu tô falando que essa caixa tá bugada Eu abri 10 caixas Eu dropei uma faca Repito, não é uma faca uau É uma faca Assim, pro padrão, né De facas legais do CSGO É uma faca mal ou menos E mesmo assim pagou Óbvio Se eu vendo aqui cada ump Aí já não paga mais Fica 115 Pra abrir 10 é 173 então, Não pagou Calma aí, brisei agora seu burro, burro Vamos abrir mais 10, esquece Pode deixar editor que eu falei, mas ignora o que eu falei, rapaziada, brisei É, eu brisei agora eu me dei mal, eu acho 150, é, não, não foi muito bom Mas a gente tá com uma margem boa, tipo, a gente tá com uma gordurinha aí a mais pra gastar Eu tô falando do site, não tô falando de mim Também não precisa comentar aí que eu sei Mas ó, tá, tá legal, vamos abrir mais 10 Nossa a grana tá esgotando já, tá acabando mas eu acho que no final, mano, vai dar bom, cara Putz, mas agora, agora se pá, eu me dei muito mal É, ó, vou mandar o papo aqui Depois que eu comecei a abrir de 10 em 10 As coisas começaram a andar de maneira diferente e não tão interessante Quando eu estava dando 5 passos por vez, estava melhor mais legal Vamos voltar a dar 5 passos por vez? Eu jurei que viria a Eu jurei que viria Eu jurei que viria Eu só a, a... Navadia Que não paga, 5. Mas... Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos, fiquem de boa Tem game ainda Essa foi definitivamente a pior rodada do vídeo Isso daqui foi, assim, escroto Deixa eu fazer um cálculo Eu comecei com 1.700 e pouco Eu tô com 1.400 e pouco Logo eu gastei 1.300 e pouco E eu tenho... Ah, não, tá, tá bom Tá bom, tá bom se eu converter aqueles 460 em 400, a gente tá bem É só torcer pra não dar tudo muito errado a partir de agora Vamos abrir uma Pra dar uma desacelerada Passa, passa, passa, passa Aí a situação tá ficando complicada Aí não tá aí, tá legal, mas. Um. Tá zedando, hein? Tá zedando. Vamos abrir 5. Na real, antes, vou dar o um papo aqui. Eu fui abrindo as caixas, eu acumulei ali alguns pontos de bônus. É uma espécie de XP aqui do site. Você vai abrindo caixas, fazendo contratos, upgrades, enfim. Vai ganhando esse XP. Como se fosse um jogo. É um jogo, afinal. E aí, com esse XP, você consegue abrir essas caixas aqui. Que são caixas grátis, né? Dá pra abrir 3 do Monese. E a caixa do Monese tem muito item bom. Muito item bom mesmo. Vamos abrir três tá ligado? O que vier lucro? Não dá pra reclamar nesse caso, é bônus do site, enfim uh, Não faço a mínima ideia de... de quanto vale, é Vamos vender aqui, que já é mais uma caixa X-Knife para nós É agora, rapaziada, cinco, duas facas Pra resolver o nosso problema para garantir o nosso lucro Uma só, cara. Uma só e, mano, depois que eu inventei de começar a abrir 10 caixas, tudo começou a desandar. Eu vou dar uma F5, porque, beleza. Pra desbugar o site. Vai, mais 5. Cara... Ter parado há muito tempo, mano. Não faço a mínima ideia de quanto eu de saldo, mas assim seria bom ter uns 1.500. Vamos abrir quatro. As quatro últimas. Dá pra abrir mais uma depois, na verdade. Aqui ficou zoado o bagulho. A última. A última. Última Esqueça! Esqueça, rapaziada. Esqueça. Chama, chama. Chama! Chama! Total <risos> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 facas 1.843 dólares Deixa eu converter isso aqui Ótimo Ótimo, ótimo, ótimo, ótimo Isso é inacreditável eu, eu vou... Vou definir aqui O que talvez eu pegue pra mim O que talvez eu mande para pra vocês tô, tô pensando Eu queria pelo menos uma Boilor Não sei Ela não tá disponível Ah, vou pegar uma, uma Classic Melhor ainda Aqui vem com azul Mano, isso foi inacreditável Caralho Assim Feedback A caixa é ótima A caixa é sensacional Óbvio Eu fiz um teste abrindo várias Pra quem vai abrir uma Aí já começa a ser relativo O que é importante falar Que quase me complicou Mano Mano, tem que saber a hora de parar, tá ligado? Tem que saber a hora de parar, de mudar de caixa Porque é óbvio que não ficaria dando bom sempre, né? Talvez se eu mudasse de caixa ali naquele momento Que, né, não começou a dar tão bom assim Talvez o meu lucro fosse maior, mas enfim Tem que saber a hora de parar E tem que entender também que, mano, não dá pra sair depositando que nem louco Vamos retirar esses itens aqui Mandar pro nosso inventário E vê-los dentro do game Ó, uma navádia também não dá pra retirar Vou Trocar por uma outra navádia Galera, eu não consegui retirar a faca Então eu troquei aqui por uma flip, né? O site disponibiliza isso Vamos retirar a flip Chegou aqui, a flip, daquele jeito, blue screen. Será que é troll do cara? Será que é blue mesmo? Mano, não é blue, mas é cara. É bem bonita, não tem nada de cinza praticamente. É dourado e azul. Mano, eu tinha essa faca, hein? Eu vou equipar Rapaziada, eu tô retirando aqui as faquinhas aos poucos Ó, acabou de chegar uma Gutt Eu tirei a GUT e a Flip Vou mostrar pra vocês dentro do game Aqui, rapaziada Mano, essa Flip tá sensacional Óbvio, ficará comigo aí por um tempo Mas depois vai é pra um de vocês E eu gosto de Flip, mano Vocês sabem, eu gosto muito, muito de Flip É uma das minhas facas prediletas Depois de Caramba, time 9 e Butterfly E essa daqui tá, tá legal, mano Porque não tem nada de cinza Ela tá dourada, azul E obviamente, né? Contornando ali os espaços onde tem azul Tem contorno roxo, tá, tá, tá sensacional tá muito bacana, e a gutizada gut braba, muito muito, muito, muito, muito forte também é, eu não sou muito fã de gut, vocês sabem, né mas tem gente que gosta, uma curiosidade aí pra quem não sabe a animação de saque da gut e de inspeção também, é a mesma da Hansman, tá ligado, então, enfim <risos> sei lá, ninguém perguntou, mas tô falando eu não vou criar formulário para essas facas ainda rapaziada, então vamos fazer o seguinte, se você usar o matilha a partir de hoje, manda pra mim no Instagram, com o seu trade link que eu vou escolher pessoas aleatórias, e essas pessoas Pessoas, eu enviarei facas. Fechou? Então, usa o cupom Matilha, manda pra mim no Instagram, Cachorro1337. É só clicar aqui, ó, no seu saldo, depois em histórico de pagamento. E é dessa página que eu preciso de uma print sua. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando aqui no canal Cachorro1337, todos os dias, dois vídeos novos. Então se inscreva, ative o sininho, E passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui até o um próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou!